Igual o Kiko faz <risos> yeah. What's up learners? How are you doing today? Junior Silveira aqui falando na presença do incrível, maravilhoso, elegante Queridíssimo <risos> Thiago Burigato, garoto, Beleza, Thiago, cara que prazer estar aqui no baldezinho de vocês. Thiago Burigato é um cara incrível, tem um canal muito bacana. Se você não conhece, tá aqui embaixo na descrição o link para você conhecer. Ele vai falar agora para você do canal dele. Manda aí, garoto. Olha, seguinte, para você que quer se tornar um mestre na arte da persuasão, aprender a lidar melhor com pessoas, ter melhores relacionamentos que inclusive é uma frase que eu sempre digo, a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus relacionamentos. Se você quer aprimorar essa área da sua vida, vá lá para o nosso canal, Thiago Brigato com dois T's, uh -huh. Leis da Persuasão, se bem que está aqui embaixo, né? Sim, então que só que é só clicar muito mais fácil. Uh -huh. Então se você quiser aprimorar essa área da sua vida, tamo junto. Garoto, muito bem. Ele fala umas frases muito bonitas e motivadoras. Eu, eu anoto tudo aqui coloco no link do meu <risos> Facebook aqui. E o Boa. tema de hoje, já que o Thiago fala de persuasão fala de motivação também, eu acho que é, uma, é um assunto muito legal para a gente colocar na área do inglês, Thiago. Porque o, o Thiago ele já trabalhou no meio de escolas, né, de inglês, na área de idiomas, assim como eu, e nós sabemos muito bem a questão dos alunos iniciarem os cursos de inglês, ou uma aula particular, totalmente motivados, com aquela pegada, eu vou aprender, não sei o quê, e em questão de semanas, dias... Cai tudo, né Thiago? Cara, e dá um inglês, <risos> né? Praticamente em tudo que é aprendizado a gente desiste a gente muito rápido. Desiste né? muito rápido. Agora, que, por quê? Que, por que, que as pessoas existem tão fácil Dos cursos, de tudo que se, come, de começa a, que se começa a fazer? E é por isso que a gente vai falar sobre isso. Desistência. Né? Não só em inglês, mas em qualquer outra área da, da vida. Perfeito. O ah, que, que, que, que que você pode falar pra gente um pouquinho disso, Tiago? Tá. Ó Júlio, eu acho que o principal ponto é o seguinte, nós somos criaturas que nós precisamos de motivo para fazer as coisas, ponto uhum. final. Só que o grande problema que a galera não saca é que a falta de clareza, que é o principal ponto que a gente ignora, é o motivo principal. E basicamente o que? Nós seres humanos somos motivados por duas forças, uhum. prazer e dor. Tudo que a gente faz, a gente quer se afastar do, da dor e se aproximar do prazer, ponto. Só que quando a gente não tem clareza do que exatamente causa dor na nossa vida e do causa prazer na nossa vida, uhum. a gente se perde e começa a tomar decisões que não trazem o que a gente quer. Sim. Então, por exemplo, eu acredito muito que no inglês ou em qualquer coisa assim, as pessoas elas focam nos motivos errados. Elas, elas acreditam que aquele motivo é o que está movendo elas, mas não é. Então, por exemplo, pode ser que o que acontecia muito, por exemplo, na escola. As pessoas Sim. entravam, sei lá, ah porque meu pai quer que eu estude. É. Cara, isso não é um motivo. Ponto. Isso não é um não não deve ser né ou sei lá para ah, porque eu tô vendo que as empresas precisam também não é um motivo. também não é um motivo na verdade motivo até é mas é um motivo muito fraco é um motivo muito fraco não é uma coisa que incomoda não é uma coisa que fala poxa eu vou até o final então para todo mundo para qualquer área se você tiver noção do que causa dor na sua vida e do que causa prazer na sua vida uma noção clara você vai conseguir ter consistência no que você está fazendo então eu acho que esse é o ponto chave, você ter clareza do seu principal motivo. E é um exemplo que eu acho, sei lá, pelo menos eu falo muitas vezes para alunos, né eu falava até para os meus, meus alunos lá na escola. Sei lá, por exemplo, chegar com para o moleque, falei, ó, oh, seguinte, pense o seguinte, vai chegar, ah, vou cancelar, não quero fazer, eu falei, não, eu concordo com você, eu concordo com você, você tem que cancelar, se você não quer, você tem que cancelar. Porque não, não dá pra você fazer pelo motivo de, outra, de outras pessoas. Tá? E aí eu perguntava pra ele, falei, mas tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, eu não, não gosto de estudar. Falei, não, tudo bem, já que você não gosta de estudar, então tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos supor que você conhecesse a mulher da sua vida. Só que ela é... Gringa. Americano. Americana. Ela é americana. Eita. E aí? Me fala uma coisa, você aprenderia ou não inglês? Olha, esse é um bom motivo, hein? Cara, o que que acontece? Pode ser que seja passageiro, pode ser que não. Mas, todo mundo que já se apaixonou sabe que isso mexe tanto com a nossa vida que a gente faz praticamente tudo o que a gente até ontem não teria coragem de fazer. É verdade. Mas faz e tem consistência até atingir um objetivo. É, exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é óbvio que, poxa, então eu vou ter que esperar me apaixonar por uma gringa, né? Por uma gringa. Não, não é esse o ponto. Mas é, quando você tem a motivação certa, você faz. Então esquece esse ponto de, tipo, não gosto, não dá pra mim ou qualquer coisa desse sentido. Se você tiver clareza dos seus motivos e do que te afasta da dor, que no caso é eu não ter a gringa na minha vida, ter a gringa. Né? e o que me aproxima do prazer que é tê-la na minha vida, ou tê-lo, enfim, que a gente vê, né? Se você fizer, tiver essa clareza, com certeza você vai ter a consistência necessária para atingir o seu objetivo. E o Tiago, ele continua estudando inglês, né? Ele se mantém firme ali nos estudos. E, e é muito fácil fraquejar e desistir, é, né Thiago? Não, e, exatamente, e você perde o tino muito rápido, porque querendo ou não, pô, não tem ninguém falando inglês perto de você. Sim. Então você precisa de um esforço compulsório, é obrigatório, não é algo que é natural. né Se bem que eu também não acredito, você vai ter mais propriedade para falar disso, e até porque eu já tive amigos que são assim, né? tem pessoas que acreditam que se você estiver no meio, Onde se fala inglês, você aprende inglês. Isso, isso é, isso você, não... você tá emergido aí. Né? É, mas não necessariamente é verdade. Não porque não tem um necessário. amigo meu que foi, ficou dois anos lá, quando voltou ele não sabia nada. Ele só ficou brasileiro, por exemplo, e aquilo lá era só barulho. Então, é, mas é óbvio que facilita. né? Facilita, claro. por exemplo, se você quer aprender, você tá no meio disso. Mas para nós, por exemplo, para mim, né, eu consumo muito, muito conteúdo de inglês. Porque as minhas maiores referências no, no meu conteúdo uhum. são é, americanos. É. Uhum. Então, e essa foi uma motivação absurda para eu continuar fazendo Tony Robbins, por exemplo, não sei se a galera conhece, mas para mim é o meu ídolo praticamente. Tony eu Robbins. Fica... Tony Robbins, nossa, Vamos fantástico! Falar. E se eu não falasse inglês, ou melhor, se eu não tivesse uma boa compreensão, vou colocar assim, eu não aprenderia nem metade do que eu sei. Então... E, e vários conteúdos de qualidade, não que o conteúdo brasileiro não tenha qualidade, mas, mas muita coisa que tem qualidade na internet vem de fora. Né? é estudos, pesquisas, Sim. palestras, é grande parte do conteúdo de qualidade que você encontra na internet, vamos dizer que 70% deles estão todos em inglês. Então, é mais um motivo para pelo qual você deve aprender a falar inglês e não desistir, seja qual área você esteja. Né? Eu, Thiago, praticar muito listening com os palestrantes, com as autoridades que ele que ele gosta. Então é isso, Perfeito. isso é uma motivação para você. E é uma assim, é o um mundo que eu não terei acesso. Simplesmente um mundo que eu não terei acesso. Então você, não sei qual hora uhum. você está assistindo aí, mas eu garanto pra você, se você não fala inglês, se você não segue as dicas do Júnior, por exemplo, para aprender inglês, você está fechando as suas portas para um novo mundo. E eu não estou brincando, de verdade, uhum. porque não tem nenhum tema que de venda né? aqui, não tem, Cara, <risos> é simples, é fato, você está fechando as portas para um novo mundo. E se você pegar aí, que nem você acabou de falar, por exemplo, essa questão da valorização, que eu acho Sim. muito importante, ter conscientização, pensa, ah, muitas vezes as pessoas justificam que a grande parte dos brasileiros não sabe falar inglês, então por isso eu não devo. É o contrário, pensa o seguinte, vamos supor que a coca parasse de fabricar agora e, sei lá, só tiver 10 cocas no mundo, o que vai acontecer com o valor dela? Nossa, vai, explodir. Vai, explodir. vai explodir, porque todo mundo Verdade. quer consumir, todo mundo vai querer e tudo mais, então não só a, a, a abertura para grandes e novas oportunidades, mas também você, com o inglês, você vai aumentar muito o seu valor, uhum. a ponto de você em poucos meses ter ali muito mais do que o retorno que você investiu, por exemplo, Exato. Sei lá seja no curso, seja no que for. É aquela coisa de remar contra a maré, é ao contrário da, do bom sentido, falando da boiada, né? Exatamente. Não, e louco porque tem uma outra analogia que eu faço sobre isso, que é, por exemplo, ah, mas por que, que eu devo aprender? Por que, que eu devo fazer, sei lá, o inglês? Ou por que que, tá, Thiago, por que, que eu devo escutar e tudo mais? Porque tem tanto conteúdo jogado, não sei o que lá, pode ser que eu aprenda uma hora, pode ser que eu aprenda depois. E eu falo sempre o seguinte, pensa que a vida, sei lá, como se fosse uma piscina e você tá nadando lá, certo? Até lá, tem o ponto A e o ponto B, que é o ponto de início da sua vida e o ponto final da sua vida. Uhum. Se você for pela água, você vai conseguir chegar no ponto B? Você vai. Se você, sei lá, ouvir qualquer pessoa ou hora ou outra você quer aprender, você vai chegar no ponto final? Você vai. A diferença é, qual o nível de resistência que você quer enfrentar? Se você aprender a nadar agora, você vai ter muito mais facilidade para chegar no que você quer. Uhum. Pode ser que você chegue sem aprender a nadar? Pode ser que sim mas quantas coisas você não vai, quantos sustos você não vai passar, você vai escoar, se quase afogar, você vai... Tá entendendo? Então, se você levar essa analogia de que a vida é como se fosse uma piscina, e se você sabe nadar, você não tem a resistência da água, você é mais fluido, você tem muito mais resultado e mais rápido, versus o cara que não sabe nadar, vai ficar preso, empacado, e principalmente vai sofrer muita dificuldade, porque, claro, você não tem o conhecimento e a conhecimento. galera não tá pra trás, a galera não para. Exatamente. Então a moral desse vídeo é, busque conhecimento, encontre o que realmente vai te motivar a aprender inglês ou aprender qualquer outra coisa que você queira né, pra sua vida e resiliência. Mantenha-se ali concentrado, foco, lembre-se sempre do seu motivo inicial quando você pensar em desistir. Perfeito. A gente vai falar sobre resiliência um pouco mais lá no canal do Thiago agora, então aqui embaixo, vai lá, se inscreve pra você me ver lá porque eu vou estar lá sem camisa de shortinho. <risos> Não, acho que ninguém vai assistir, eu acho que ninguém vai assistir depois. <risos> Muito construtivo esse vídeo, principalmente pra mim. Gostei bastante, Thiago. Vamos continuar esse Legal. papo lá no seu canal. Bora! E lembre-se todos, see you around! <risos> vai! Boa! <risos>